Bom, hoje é a vez da gente conversar com um dos técnicos, mais um dos bons técnicos da nova geração, é o Eric Sona. Eu conheço o Eric há um bom tempo, o Eric desde a época que ele era atleta uh, e agora trabalhando como treinador da BB de São Paulo. Bom resultado, já pelo menos três temporadas muito positivas. Eric, seja muito bem-vindo. Conte um pouquinho para as pessoas... Quem era o Eric, nadador? Porque eu conheci o Eric dentro d'água. Como era o Eric nadador? Ah, é, eu, eu, eu comecei muito cedo e passei por todas as categorias. Entrei na natação por problemas de saúde, bronquite. A prova era? Sem borboleta. E foi a prova que eu mais me destaquei. Depois, nas categorias de base, eu nadei medley, eu iniciei nadando costas. Tive um treinador, o Nenê Eliane Rinaldi dos Santos. Então você foi formado na Munhoz, então? Formado na Munhoz, com José, José Luiz Munhoz, o Gaúcho. É, uma base né? enorme, né? Que era uma equipe que acreditava muito no trabalho aeróbico. Eu acho que talvez aí tem um pouco até de, de formação pro o técnico Eric, sim, não? Sim, com certeza. A gente... De pequeno, nadava muito, fazia dobra, andava de madrugada, treino do cachorro louco <risos> e sobrevivi. É. Nado até hoje. E foi, foi uma equipe que teve uma geração enorme de bons, bons nadadores. Aí, esse Eric depois passa pelo Corinthians né como nadador. E... Sim, sim. É, depois eu... Passei pelo Corinthians, eu nadei duas vezes pelo Pinheiros também. Ah, você nadou no Pinheiros eu também? Nadei no Pinheiros duas vezes. Nadei em São Caetano do Sul também. É, nadei pela prefeitura de Guarulhos, que é a minha cidade natal. Sou nascido em Guarulhos. Então, tive uma boa trajetória aí no esporte. Bom, aí você começa como técnico. Eu me lembro que você trabalhava em pequenas academias inicialmente. Era quase como polos, né? fazia polos para determinados clubes até que você dar essa subida hoje, ascensão, aí com seu. Hoje é um voo que você tem controle sobre a sua própria. Como foi essa passagem do início para ser hoje técnico de uma das principais equipes do país? Sim. Então, é, eu, eu, eu, eu iniciei um trabalho em 2004 com numa academia em Guarulhos, com um, um grupo de alunos da própria academia e. E lá fiquei durante sete anos como polo, o meu primeiro polo foi o Clube espéria depois eu fiquei sete anos como polo do Clube Corinthians, e aí recebi uma proposta para trabalhar nos Novos Cielos, no Instituto Novos Cielos, no Centro Olímpico, em São Paulo, que permaneci por três anos, depois, mais uma vez, fui para o Clube espéria e hoje estou na ABB aí como técnico contratado, tem uma coisa interessante, que são três anos, três clubes diferentes, mas basicamente o mesmo grupo e a mesma filosofia, não? Sim, sim, mesmo, exatamente. Então, atletas remanescentes do, do Instituto César Cielo, que me seguiram é, pelo Clube Esfera e agora, posteriormente, também, na ABB, estão comigo também. Bom, então vamos lá. Você conseguiu, no... Instituto, César Cielo e o Centro Olímpico, os melhores resultados da história do clube em nível nacional. Você conseguiu os melhores resultados da história do a nível nacional. Sim. E já no primeiro ano na BB São Paulo, conseguiu coisas que a BB nunca tinha conseguido. Sim, então, sim. tipo, são três anos com resultados muito expressivos. O que a gente pode esperar para frente? Ah, eu, eu assim, eu tenho um projeto pessoal meu. Eu trabalhei muitos anos na, nas categorias de base, é, eu fui um grande formador na área e hoje eu gostaria muito de vivenciar as categorias maiores. Então hoje eu estou trabalhando com juvenil e júnior 1 na ABB. Está subindo, fui, né? Subindo aos poucos e acompanhando, né? Os atletas que estão comigo dentro da evolução deles e o meu meu meu projeto pessoal, meu sonho profissional um dia poder atuar aí no nível maior, no alto rendimento, ser um treinador olímpico. Com certeza. Porque eu acho que é um eu estou caminhando para isso. Eu também acho, eu também acho. Agora, uh, tem uma coisa interessante, que, que poucas pessoas, por exemplo, têm o acesso à informação como eu tive, como eu já assisti você dando treino, que eu já conhecia, a gente já falou sobre natação há algum tempo, mas muita gente acha que o Eric dá 20km por dia, 30 sessões por semana, o antagonizado a fazer, sei lá, quantos, quantos uh, quilômetros, enfim, a, as pessoas não têm muito acesso uh, ao que é o Eric. Né? Então, tipo assim, será que você poderia descrever de uma forma muito uh, simples e até mais elucidativa, até para que as pessoas possam entender como é o treino do Eric? Sim, sim. É, assim, falam muito do meu treino, mas conhecem pouco. O meu treino, ele... Ele tem uma fundamentação aeróbica. É, basicamente, eu acredito muito no trabalho aeróbico. Eu acredito que o trabalho aeróbico seja menos lesivo do que um trabalho mais com base mais anaeróbica. Isso é científico. Eu acredito. E também eu trabalho com pouco material e gosto muito de nadar com a própria mão e o próprio pé do atleta. Eu acho que é muito importante para a sensibilidade, é, eu uso pouco material. Ah, em termos de volume, hoje, trabalhando com Juvenil e Júnior 1, -um, o meu volume máximo de sessão vai chegar a 10 quilômetros. Numa fase de treino específica por duas semanas, no máximo. Então, então, é um pico de um volume em uma semana. Exatamente. Um pico de um volume é, onde atingi, atingiremos os maiores treinos de 10 quilômetros no máximo. E e esses atletas, eles treinam uh, quantas sessões por semana? Uma só. É, em uma sessão só. Por, por, por dia, né? É. Treinamos de... Com seis sessões semanais. Segunda a sábado, seis sessões semanais. E iniciamos o trabalho com quatro mil por dia. Chegaremos a 10 Depois cairemos de novo. E nosso polimento chega a 4.000, 5.000 no polimento, uhum. então é uma filosofia aeróbica, o meu polimento é aeróbico, a gente continua nadando, porque eu acredito que nadador precisa nadar. É uma coisa interessante e até uma, uma observação uh, minha, vendo você atuar, eu tive, por exemplo, não só nos campeonatos nacionais, mas eu estive atuando também como a seleção paulista, me pareceu você ser um cara extremamente sistemático. Sim, sim, é, eu, eu sou sistemático, eu sou detalhista. Eu me preocupo com o atleta, não só dentro da piscina, no ambiente de treino, mas eu me preocupo como que ele está comendo, como que ele está dormindo, o que ele faz de final de semana, nas, nas horas livres, no lazer. Eu creio que tudo isso seja muito importante e, e eu me preocupo com isso, é tá eu, a vida dele. Isso é muito evidente. Uma das coisas que eu acho que, para ter conseguido, vamos dizer assim, três anos tão... tão uh, uh, expressivos, em equipes que a gente poderia chamar como relativamente pequenas em resultados expressivos, uh, talvez um dos maiores desafios seus foi trabalhar a cultura, não? Sim, sim. Com certeza, porque assim, é... você pega a cultura familiar, por exemplo, a, a família come mal, a família come congelado, a família come pizza três vezes por semana, é, isso daí não não tem uma ingesta de frutas, não faz uma questão de, de auxiliar o atleta nessa vida fora piscina, que também é muito importante. Então eu, eu também me preocupo e procuro ajudar o atleta nessa parte também. essa essa Esse cuidado fora d'água, você tem algum, alguma espécie, vamos dizer assim, de... de... De uma equipe multidisciplinar, o preparador físico, o biomecânico, a coisa, ou é, é time ou é time Eric mesmo? É, hoje em dia é praticamente time Eric. Eu, eu trabalho sozinho, é, eu, eu sou o preparador físico do grupo. A sabe que isso serve como inspiração, porque talvez 80% ou 90% da natação brasileira tem essa realidade. Né? Hum. Nós não estamos falando de algo fora do comum, não. A, a Minoria da minoria que tem a oportunidade de ter alguém que ajuda, alguma coisa assim. Não, não, a grande realidade da natação brasileira é essa. Sim, é verdade. E, e assim, existem algum, alguns profissionais na qual eu confio, médicos, nutricionistas, que eu faço um encaminhamento para o atleta poder ter essa, esse acompanhamento do especialista. Mas na, na na, na parte que diz respeito a treinamento, na, é, da piscina, a parte física, e é tudo comigo mesmo. E se eu fosse fazer um perfil, eu sou um determinado nadador, você deve provavelmente deve ser procurado por vários que quer vir treinar com o Eric, né? Se você dissesse assim, olha, para vir treinar comigo você tem que ter isso. O que, seria, o que seria isso? É, esse ano, até interessante a pergunta, porque esse ano, pela primeira vez a gente fez oficialmente, como todos os clubes fazem, uma seletiva, uma peneira. uma peneira, e algumas pessoas nos procuraram, algumas pessoas de todo o Brasil, e assim um critério básico que que eu procurei incluir, né, na, nesse processo seletivo, foi justamente é, é uma versatilidade de um nadador. Então, é, os nadadores com potencial para mais de um, uma prova, com mais de um nado, é, podendo nadar ali um meio fundo, fundo... Porque, a, como a característica do meu trabalho é mais aeróbica, a, a identificação com as provas de meio fundo e fundo são maiores do que com a velocidade. Então, Por exemplo, eu tive grandes nadadores que vieram para mim como velocistas e hoje são atletas meio fundistas então houve uma transformação tive um, um, um garoto por exemplo que entrou como é, primeiro do ranking dos 50 livre, primeiro do ranking dos 50 borboleta primeiro do ranking dos 50 p e hoje ele é campeão brasileiro de 400 metros é, pegou pódio de 200 borboleta então é um atleta que hoje tem uma versatilidade maior nada mais provas mas aí vai, vai acontecer um dete... vai acontecer não vai chegar a um determinado ponto ou um momento que este atleta vai ter que fazer uma coisa mais específica. Com né? certeza. Porque com todos certeza. eles, pela, até pela idade que você descreveu eles, né, o juvenil e o, o Juniorume, o que eu entendo é que você os encara, ou você vislumbra esse grupo de atletas, ainda como atletas em formação. Sim, sim. E acreditando que futuramente é, seja necessário uma especificação, porque a gente vai buscar resultados maiores, seleções, seleção júnior seleção adulto então vai vai, vai ser inevitável nós teremos que especificar mais o treinamento Bom, aí você tem já eu, eu me lembro que já no primeiro ano de centro olímpico você já conseguiu alguns resultados precisos de campeonatos nacionais né mas acho que de 2017 para cá é que as coisas começaram realmente a a explodir né? porque você 2017 nós não tivemos o brasileiro de inverno então a gente não sabia o que é que a gente ia ver no verão, mas quando chega no verão, você faz uma, uma, um resultado impressionante e aí a gente destaca, evidentemente, o Stefano Severin, que foi um garoto que se ressalta, mas não foi só ele, você teve Yasmin, você teve o Matheus, você teve o, o Theo, então já, já haviam outros garotos aparecendo. Aí quando vem 2018, alguns desses atletas, inclusive, deixam o seu programa, porque você ficou com a categoria infantil, alguns passaram o juvenil, deixam de treinar com você mas outros que chegam também já começam a fazer resultado. Então, tipo, é, o que é que tem sido, como é que tem sido para você transformar, muitas vezes, nadadores que não são tão expressivos em medalhistas em campeonatos nacionais? É, eu, eu creio que seja esse diferencial do treinamento. É, não só do volume, mas da montagem do treinamento em si, é, da característica. Então, a gente... Por exemplo, a gente treina muito é, os estilos. É, a gente se destaca bastante nas provas de 200 estilos. Então, é o foco principal. E nas provas de medley. É, grande parte do volume nadado é em cima dos estilos. Quando a gente nada bastante borboleta, bastante costas, bastante peito, crawl e essa variação dos estilos ela é diária. Todos os dias nadamos, todos os estilos. Só então você fez campeão, pelo menos paulista, de 50 livre, você fez, sim, neste período. Sim, né? Apareceu um nadador, tem nadador nadando bem as provas de velocidade também. Sim, sim. É... Não exclui? É, eu, eu acredito muito assim, que o, é, parte da velocidade, ela é nata. Ok. Eu creio que um atleta que é veloz, ele é veloz. Claro que se ele fizer um treinamento específico de velocidade, a produção dele será maior ainda. Mas dentro de um programa ba com base aeróbica, que é o meu programa, esse nadador que é rápido, ele também pode continuar sendo rápido, porque eu também trabalho claro, velocidade. Claro, claro. Então, é, a gente conseguiu, sim, né, um, formar também atletas velozes, atletas de velocidade. Agora é hora de falar do Stephen Steverin. Tá? Vamos falar um pouquinho aí do Stefan, como é o treino do Stefan, como tem sido a, a evolução dele, como tem sido a, a, o crescimento dele como atleta e até mesmo até onde você acha que ele consegue chegar. Sim. É, então, Stefan, assim, é um atleta muito dedicado. Está contigo desde? Ele está comigo desde 2016. É, 2016, a gente... Petis. No Petis, Petis 2. 2, a gente já fazia algum trabalho mais técnico, né? Certo. Um trabalho complementar. Ele não era efetivamente meu atleta, mas ele fazia comigo algumas sessões complementares técnicas. E aí, é, efetivamente, em 2017 passou a ser meu atleta. No 2017, ou seja, o primeiro ano de categoria de infantil, é que realmente aí ele já entra com a, com aquela a... porque a gente ele foi ele não participou de chico piscina, né? Aquele ano porque ele era infantil 1, na né, seleção paulista é extremamente forte. Ele já tinha nadado algum paulista, ou já era um garoto de destaque, mas nem os resultados dele de Petis eram tão expressivos como o de Lucas, que foi na categoria infantil. Sim. Porque, por exemplo, o Lucas Tudoras, ele já terminou a categoria Petis 2 como campeão, como recordista brasileiro dos 200 merda, e né? o Stefan não. Sim, o Stefan né? teve uma explosão naquele brasileiro infantil lá de Porto Alegre. Né? Foi realmente uma grande competição e a partir daí todos os campeonatos ele matou sempre bem. Sim, sim. É. Ele quando ele começou comigo ele assim ele era mais treinado, mais direcionado por exemplo para a prova de borboleta, para a prova de 800 livre e não tão direcionado para a prova de medley ou de peito por exemplo. Porque, como existia também o Theo, que é, era companheiro de, era treino, companheiro mesma de idade. treino, mesma idade, é, de repente a parte de peito ficava mais pro Theo, então o Então, o treinamento do, do Stephen era um pouco mais voltado para a borboleta e é, os 800, o Petiz. E aí, a, quando ele passa a ser meu atleta, fazer o meu programa, aí aumentou-se o volume normal, né, do petisco infantil, um aumento de volume, é, também a gente começou a focar mais no peito, que, que é o melhor nado dele, começamos a focar bastante no medley e mantendo a proposta dos 1.500, uh -huh. porque ele sempre mostrou uma predisposição aeróbica muito grande, de tolerância, de, uh -huh. de, de suportar o trabalho aeróbico. Então foi aí que a gente começou a destacar um pouco mais. Tem uma coisa legal em relação ao, ao não só ao Stefani, mas aos nadadores de destaque dessa geração, que me parece muito mais versáteis do que as gerações anteriores. Foi uma mudança imposta pela CBDA que abriu o número de provas para os atletas, inicialmente duas provas por dia, agora todas as provas se você quiser, que eu acho que o, o, o, o, o Stefani, o Tudoras, a Stephanie e alguns outros, acho que são, eles fazem parte dessa geração que, na minha opinião, foi beneficiada. Porque eles estão chegando a uma, a uma idade mais avançada, sem estar ainda especializados. Sim, sim. É, eu, eu sou fã de carteirinha dessa iniciativa da CBDA, porque nos coloca em uma condição mais próxima, por exemplo, da natação americana. Sem dúvida, internacional, é... internacional, Exatamente. que é assim que funciona. Isso, isso é o que se faz lá fora. É, o, por exemplo, é, eu ouvi um dia eu ouvi dizer que um dos lemas da natação americana é have fun. É isso aí mesmo. Diver, Divertir-se. Então, o, o nadar muitas provas tem que ser divertido. Não pode ser uma coisa é, difícil. O, o nadador precisa gostar de nadar. Ele precisa ir ao treino e ser feliz em nadar, então eu vejo que é, nadar muitas provas para o Estefano, hoje, não é algo pesado, não é algo que o, o, o faz, sei lá, estar mais cansado, e eu vejo que Atletas que vão para um brasileiro que nadam duas provas apenas, de repente tem um peso maior Com certeza. do que o próprio Stefan, que nadou nove provas. Porque talvez ele tenha uma preparação diferenciada, mais capacitada em relação à parte aeróbica, Sim. como é o que você descreveu aqui. Exatamente. E, por exemplo, dentro de um, de um campeonato brasileiro, nove provas, mais três revezamentos, mais é, eliminatórias, finais ainda tem a, o aquecimento e a, soltura. e a soltura. Então, o aquecimento do Stepan é por volta de 3 mil. A soltura dele é de 2 a 3 mil. Então, se for somar tudo que ele nada no campeonato, de repente, dá mais do que a, alguns atletas treinam um semestre inteiro. Tem então uma coisa interessante, é que quase é. sempre nos campeonatos nacionais, a equipe da BB ou a equipe do, do Eric é sempre a última, a sair da piscina. Né? Porque a gente está vendo ali já... Já está soltando. Agora então, já que você chegou nesse ano de 2020, é um ano que é importante, a gente sabe que o Stefan teve uma melhora impressionante no brasileiro de, de verão do ano passado. Tu até pode falar um pouco sobre isso, que eu acho que as melhoras eram esperadas, mas elas foram além do que sim, era esperado. Né? E que tipo de projeção você faz até mesmo para a seletiva olímpica dele? Sim. É então, essa esse é um, uma questão um pouco delicada de se tratar, ao meu ver porque assim criou-se uma expectativa muito grande relacionada pelo fato dele ter evoluído rapidamente baixou muito o tempo dele em, em seis meses e aí se aproximou né do índice olímpico ficou a seis segundos do índice olímpico no 400 medley então criou-se uma expectativa criou-se algo ali em cima mas eu tenho um planejamento para ele. Eu procuro deixá-lo bem tranquilo. Procuro manter o programa ali de uma forma sem pressão, sem aquela cobrança. Ele tirou férias. Eu deixei ele descansar. Ele viajou. Foi, foi para Porto de Galinhas, que é o lugar que ele gosta, com a família dele, que família da mãe dele. Então, ele está tá tranquilo. Está seguindo o programa, mas isso não quer dizer que ele venha para Maria Lenk e se, se apresente mal. Eu creio que vai ser muito bom, vai ser excelente o resultado dele aqui, até porque não nadaremos muitas provas, viremos é, para o campeonato para nadar poucas provas e com qualidade. Ou seja, um outro step ainda. Né? Exatamente. Um outro Uma outra um outro competição, que legal. um outro projeto. E você, uh, eu, como você disse para mim, a gente conversou sobre isso, uh, os resultados do brasileiro de verão foram melhores do que você esperava. Você tem um tempo que você espera no Maria Lenk, ou ou não? Você tem uma faixa que você tem projetado para o tempo que aconteça no Maria Lenk? É, Eu eu assim você não precisa dizer. É, eu quero saber se você tem. Eu eu preferia não dizer. Na verdade é. Essa. <risos> não mas, tem problema. É, mas eu assim, acho que até é bom, sabe por quê? Porque eu acho que ah, não tem como tirar a pressão, a pressão ela existe do próprio atleta, da família, da imprensa, do técnico, dos companheiros, todo mundo vai fazer pressão nele, a pressão ele não, não tem como fugir disso, a pressão vai acontecer. Evidentemente que você pode direcionar, minimizar, mas ela vai acontecer. Eu até acho o seguinte, eu acho que o fato de você ter um determinado objetivo a cumprir é, é um objetivo, não necessariamente se, se alcançar, ótimo, se não alcançar não quer dizer fracasso, você não conseguiu o objetivo, só isso. Sim, com certeza. Mas uma coisa que é importante ressaltar é que assim todos os é, as metas determinadas por mim é, que eu crio para o Stefano... Então assim, olha, por exemplo, campeonato brasileiro juvenil, eu, eu fiz um planejamento, eu esperava um 4.25 de 400 metros. Porque aí ele conseguiria quebrar o recorde, que era um recorde muito difícil, antigo. E ele conseguiria quebrar o recorde, faria um tempo maravilhoso. E ele foi lá e fez 4,21. É. Então assim, ele supera quase que sempre as expectativas criadas por mim. So, uh, a gente vai caminhando para o final, tem uma parte final aqui, mas antes de fazer esse 4,21, a gente até fez as contas esses dias aqui, Antes de nadar essa forma, eu já tinha nadado com tipo, as nove vezes, entre eliminatória e final. Então Sim. ele já era o quarto dia de competição. Então veja como é um cara que realmente está bem treinado. Né? Então Sim. isso, parabéns aí, porque aí não é só o talento do nadador, né? É a capacidade profissional do técnico que está aí na minha frente. Tem uma coisa que eu chamo de eliminatória e final, como se fosse um ping-pong, você tem que ser rápido na resposta para mim, tá certo? Sim. Então pode falar uma palavra eu eu digo as duas e você me dá a tua opção fundo velocidade fundo curto fundo. ou longa longa agora são três hein ABB Centro Olímpico ou Esferia ABB o Eric nadador ou o Eric treinador Eric treinador o Eric gosta de dar treino para um atleta ou gosta de dar treino para um grupo um grupo Diga agora uma só palavra que defina o Hélio. Ah, determinação. Sucesso, boa sorte. Obrigado. Faça um grande campeonato e uma outra grande temporada, tá bom? Obrigado. Sucesso aí.